Diversas pessoas falam que eu sou privilegiada, que eu nasci de um com uma coisa especial. Fala um monte, mas eu posso falar eu nasci mesmo. Eu nasci numa família que já tinha uma empresa que trabalhava com a ponta da tecnologia, que é a construção seco, e que já era grande até no mercado. Eu tive muita sorte nisso. Isso eu não posso negar. Querendo ou não, trabalhei na empresa da minha família por quase 15 anos e sempre estive junto com eles. Mas isso foi muito bom para você crescer, evoluir, olha, agregar conhecimento, isso faz total diferença que eu vi nesses 30 anos e eu vou te falar porque dei azar que eu nunca Nunca construí com alvenaria. Eu, Helena, acompanhei lá obras obra de alvenaria, projetei alvenaria, fiz alvenaria. Isso é muito ruim. Porque eu visitei, acompanhei e conheço mais obras. Agora, tem essa percepção, mas olha, eu vou te falar que eu fiquei mal acostumada. É uma diferença de controle de qualidade, de produtividade visual da obra, garantia depois manutenção. Fala pra mim que não é verdade. Obra zero, obra zero de alvenaria. No começo não trinca todinha. Trinca, gente, trinca. Não vai mentir pra mim, não. Trinca porque tem um tempo de assentamento da a estrutura, a movimentação, dá aquelas trincas danadas. Dá, dá, e ninguém bota aquele gesso projetado com aquele reboco, com aquele limbo. Não tem como. E o que, que acontece? Pouco que eu sei já me fez assim: ó. Pode ter acontecido isso com você? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que tem gente aqui no meu canal que estudante. E já o pessoal pulou pro steel frame. Tem gente que não, passou pelo sistema tradicional e hoje tá indo pro steel frame. Tem gente que tá pensando ainda se vai ou não vai pro steel frame. Mas o que eu posso te falar? Eu fui muito privilegiada, sim, de nascer já numa família que trabalhava com isso. Nasci no pó de obra, gente. Olha, era da época que criança podia ir pra obra. E aprendi muito. Inclusive, vi o sistema evoluir. Acho que isso é o mais importante. Eu sempre tive essa percepção. Nada... É estável, muda na construção. É, é estável, é fixo né, na construção. As coisas evoluem, as coisas ao longo do ano, elas vão evoluindo, vão mudando, vão mudando, vão mudando. Antigamente, sistema de acabamento, né, de, é, de drywall, a pessoa fazia com gesso em pó. Hoje em dia não faz mais. Já tem já massa certa, massa especial. É, sistema de fixação de forro já mudou completamente. Os próprios perfis de steel frame mudam. Aí quer dizer que o antigo era ruim? Não, quer dizer que a gente encontrou uma versão maior. Igual a gente tem evolução de carro, igual a gente tem evolução de computador, igual a gente tem evolução de celular. Tudo dura, né? Você não tem aquela geladeira da avó que já tá há 10 mil anos foi lá funcionando direitinho? Pode ser que ela puxe energia, pode ser que às vezes ela não resfrie tanto quanto os outros, mas ela funciona. A mesma coisa com o nosso sistema. Ele funciona, funciona já há muitos e muitos anos, bem antigo e... Ele está em constante evolução. E eu realmente, acompanhei pouco com as construções tradicionais. Mas o mais importante é que eu vi a evolução do próprio sistema que a gente tem. E ele está em constante evolução. Isso é muito bacana, e isso foi até um dos motivos que eu falei, cara, pra que que eu vou construir com que eu boto o tijolo em pé e o tijolo deitado É 8,80, não tem. Eu falei, gente, não quero isso. Eu quero mais, eu quero novo, eu quero diferente, eu acho que esse pode ser o seu caso também. Se você quer alguma coisa diferente, se você quer mais opção, se você quer trabalhar novos mercados que você normalmente não trabalharia, esse é o seu momento, essa é a sua hora. E você tem que ver. Você quer ou não quer? Dá ou não dá? Então chegou o momento de você tentar virar a página. Porque a construção, ela não tá da maneira que ela era antigamente. Mas depois dessas crises de uma crise vai pra cá, outra vai pra lá e econômica, saúde o mercado mudou. E cada vez mais eu vejo isso. E você tem que entender que se você não mudar também, meu amigo, você vai ficar pra trás. E quando eu falo que o steel frame, ele não é o futuro, ele é o agora, eu falo com propriedade. Eu falo porque, cara, há três anos atrás. Imagina como é que era eu fechar uma obra, eu negociar uma obra. Agora, batata. Mas daqui a pouco vai ficar difícil mesmo, porque vai ter gente demais no mercado. E você vai ter para pra fazer diferenciar de todo mundo no mercado. E aí vai chegar naquela história de que o preço do mercado já tá fechado, já tá balizado. Não tem muito pra onde você correr. E é isso que acontece. Você quer pegar com a onda? O que você é referência? Ou você quer pegar a onda que você vai ficar depois brigando por preço de metro quadrado? Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de evoluir. E se você acredita que esse é o momento, eu vou te dar uma dica muito importante. Eu tenho uma imersão de steel frame presencial. Eu tenho cursos online, eu tenho todas as faixas, inclusive, de preço para as pessoas conseguirem entrar no sistema e já ter resultado. É uma opção. Você pode tomar a decisão agora, clicando no link ali aqui embaixo, me chamando no WhatsApp, ou você pode simplesmente ver mais vídeos, pensar, maturar. Mas se você acredita que esse é o seu momento, chega a sua hora de você evoluir, de você ir para outro patamar, você conseguir resultados até melhores do que eu já consegui, e isso é o que eu mais quero na minha vida. Pessoas falam, ele é pequeno, já fiz melhor. É isso, é o que eu mais quero. Clica aqui embaixo no link... Entra no WhatsApp e fala. Helena, eu quero ir para outro patamar. Eu quero ir para a sua imersão. Eu quero ir para o seu curso online. Eu quero ir para cima. Se você acredita que chegou o seu momento, não perde essa oportunidade e clica aqui embaixo, agora. Grande beijos. Tchau, tchau.